Você já pensou em alfabetizar alguém? Você já fez isso? Foi fácil? Foi difícil? Foi complexo? Teremos agora um curso. Como alfabetizar com Paulo Freire. Você não vai perder, vai? Vamos juntos. Começa logo. Um abraço.